Posso agora descansar Sei que me quer bem Quer ver-me feliz Sei que me quer bem, A Bíblia assim o diz Quer-me bem o bom Jesus Só por ele eu vou viver Bem alegre em sua luz Rei de amar e